A rede Goebbels de desinformação passa décadas separando e dividindo a sociedade, colocando pretos contra brancos, mulheres contra homens, dividindo as faixas etárias e, principalmente, em todas as novelas, muitas das quais até essa Carolina Ferraz fez parte de, colocando o patrão contra o trabalhador. O patrão, nessas novelas, 99,9% das vezes são brancos, maus, loiros e têm um único objetivo na vida. Explorar o pobre do trabalhador, que é um sofredor, que é muitas vezes né, ali fazendo um contraste com o chefe. Se o chefe é branco e homem, a empregada é preta, mulher pobrezinha. E eles fazem isso por décadas e décadas e décadas, colocando no inconsciente popular de que essa é a realidade. Ora, não existe outra outro grupo de minoria mais perseguido do que a dos empresários. São os grandes vilões da nossa nação. Eles que na verdade são os promotores da humanidade. Muito diferente desses políticos que nada fazem. Ficam lá sugando e sugando nossos impostos. E aí quando a coisa tá ruim, é só aumentar mais ainda os impostos. Solução mágica do arcabouço fiscal, do Haddad e do Dilma. E aí o que, que acontece quando a realidade bate na porta? É exatamente isso daqui. A saída conturbada da atriz Carolina Ferraz da Goebbels onde teve uma carreira de sucesso em diversas novelas, deu muito o que falar. Em meio à onda de demissões que ainda assolam a emissora carioca, ela não saiu apenas com boas lembranças, mas sim com um processo milionário na justiça. A apresentadora renomada moveu uma ação trabalhista contra Goebbels e é curioso ser uma ação trabalhista, visto que todos os funcionários da, Go, da Goebbels são todos PJ. Nenhum deles é contratado como um mero funcionário, um mero humano. Não, Carolina Ferraz é uma PJ, ela é uma empresa, é um nome, é um branding, como falam. Então não faz nenhum sentido uma ação trabalhista de uma empresa que foi contratada por outra, não é mesmo? Mas na né, terra da lacração, eles que lutem para o reconhecimento de seu vínculo empregatício e o pagamento de 7 milhões em direitos trabalhistas. Ferraz alega que nunca teve seu contrato de trabalho reconhecido pela CLT. Oh, really? Será que ela não sabia disso? Ou ela adorava aceitar... O dobro do salário para não pagar impostos para o Estado e ter a sua carteira lá de trabalho assinada. Não, porque eu sou de Carolina Ferraz, eu nunca, nunca, você acha que você é demitida da Globo, Você parece. E que privou de benefícios como férias e décimo terceiro salário. Agora, como é que funciona férias desses artistas que gravam uma novela de vez em quando, certo? O termo no power é popularmente usada para se tratar sobre processos trabalhistas. Então ela coloca no pau a rede Goebbels. E parece que não é a única aí, não. Temos mais uma, essa série eu tô adorando, tô gostando muito. Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Tem mais, adoro ver jornalista sendo demitido da Goebbels. E esse aqui faz forte desabafo nas redes sociais. O jornalista Fábio Turci que trabalhou na rede Goebbels por 20 anos, foi recentemente demitido da emissora e desabafou sobre sua situação por meio das redes sociais. Em seu texto, ele relembrou sua época de faculdade de jornalismo, onde sonhava em mudar o mundo por meio da escrita. É, um, acorda para a realidade, você vai trabalhar na Globo e você é obrigado a falar tudo o que os investidores querem ah, você vai promover aquilo, vai falar sobre esse assunto e você vai somente ler o prompt. Quem acha que o jornalismo na Globo funciona como, cara? Ou você lê o prompt ou você está demitido, meus queridos. Mas acabou trabalhando em frente às câmeras, ou seja, nem escrita ele fez. Eu só lia prompt. Curse descreveu como um adolescente que queria ser repórter de jornal escrito, mas acabou indo parar em uma emissora de TV. O dó, o tadinho, não é mesmo? Ele teve que vender a sua imagem nas redes da TV, onde permaneceu por duas décadas. Ele também mencionou sua incerteza sobre o futuro profissional e sobre qual caminho seguir a partir de agora. A televisão, que apareceu em seu caminho lá atrás, lhe deu licença. Hoje para continuar, por onde? Sei lá, diz ele. <risos> <risos> tá perdido, não é mesmo? Eles passaram os últimos anos, mais de meia década, tentando completamente me destruir, destruir todos os meus comparsas aí das redes sociais, outros youtubers, nos difamando, nos chamando de blogueiros, porque não faz nenhum sentido, né? Blogueira é escrito. Nós somos vloggers, beleza? Vídeo blog é o que eu faço aqui, sou vlogger, beleza? E aí, como não conseguiram destruir, mesmo depois de tantos processos? Mesmo da própria Globo, ela mesmo me difamou na rede nacional quando começou o inquérito das fake news, lá com o próprio William Bonner. Mesmo depois de tudo isso a gente sobrevive. E vocês sabem por quê? Porque nós somos indivíduos. Nós faremos de tudo. A nossa vontade de sobrevivência é muito maior do que esses jornalistas jamais podem imaginar. Hoje a única forma de sobrevivência é nossa oitava rifa, cara. Esse mês inteiro eu já teria sido expulso de casa, não teria nenhuma conta. Eu estaria sem internet nesse momento se não fosse nossa oitava rifa. Por isso que eu peço a ajuda de vocês para somente participar. Ainda você concorre a mil reais, olha que legal, certo? Por quê? Porque nosso dinheirinho ainda tá lá simplesmente... Né? Uh em hold simplesmente não explicaram até hoje o porquê isso acontece quero agradecer ao advogado Rodrigo Sindona por estar nos apoiando o vídeo que ele fez sobre esse assunto tá lá na nossa guia comunidade chequem lá por favor e é isso, cara. Tentaram de tudo a nos destruir e para onde eles vão? Para cá que não vai ser, não é mesmo? Visto que até agora eles tentaram destruir exatamente o único lugar que podia dar algum espaço para eles depois da televisão? Então é sei lá, meu querido. Faz o L aí. O mundo mudou muito. Não é uma questão de não ter para onde ir. É uma questão de escolher qual caminho tentar, escreveu Turce. Ou sua demissão. O jornalista se junta a uma lista crescente de profissionais que perderam seus empregos da Rede Globo nos últimos meses, em meio a uma reestruturação da emissora. Então é mais um, meu querido. Tchau, tchau, tchau. E aí? Ah, vai pensando que acabou. Não, não, não. Teremos mais capítulos. Após jornalistas, Globo prepara onda de demissões no setor de esportes. Salve-se quem puder. Após cortes profundos com direito a demissões em massa no departamento de jornalismo, a TV Goblins prepara outro passaralho, dessa vez no departamento de esportes. A coluna apurou que a emissora carioca prepara um pesado corte de gasto na matriz esportiva e de que a explicação é devido à expectativa de mais um ano difícil do ponto de vista financeiro. Este espaço apurou que a TV Globo pretendia realizar demissões de cortes na semana passada. No entanto, com a péssima repercussão das demissões do Departamento de Jornalismo, que levou nomes consagrados como Giuliana Marrone, Fábio William e Flávia Januzzi, acabou atrasando os planos. A expectativa é que as demissões ocorram nos próximos dias em moldes parecidos com o que ocorreu no Departamento de Jornalismo. Cortes salariais por idade, fim de super salários e enxugação da programação. Nos últimos meses, a emissora já vinha perdendo nomes fortes na área esportiva, com a recente demissão de Kleber Machado e o fim do contrato de Galvão Bueno. O quê? Demitiram o Galvão Bueno? Essa eu não estava sabendo. Mas é aquilo, certo? No passado existia a rádio, aí passou a existir a TV, e quem estava na rádio, poucos sobreviveram. The video, video Killed the Radio Star. A música, o vídeo destru matou destruiu a estrela da rádio? E assim como hoje, as redes sociais destroem essas emissoras com, é, com toda humildade aqui, certo? Eu não vou ser falso nem ser hipócrita. Eu faço o trabalho que dezenas de jornalistas, junto com maquiadores, né, cabeleireiros, e cara da iluminação, e cameraman, e o cara que escreve o script, e não sei o que, e não sei o que lá tudo aqui numa salinha branca com um sofazinho aqui atrás apenas dizendo aquilo que eu penso sabe então assim a gente vai continuar sobrevivendo independente do que aconteça e não importa o que eles fizeram conosco até hoje isso só nos fortaleceu isso só nos deu mais vontade ainda de continuar porque se a gente sabe hoje que está acontecendo é porque eles sabiam no passado que o espaço deles estava diminuindo então eu quero saber a opinião de vocês muito obrigado pelo seu apoio. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.